Fala galera, aqui é o professor Franz Isotom, professor de química, e eu tô trazendo mais um pedaço do assunto ácidos, tá? Pessoal, essa função, ela é gigantesca, tá? Gigantesca. A gente precisa né, dominar cada cantinho dela. Então, vamos parar para pensar. Eu já expliquei, por exemplo, em outros momentos, a questão de eletrólito. O que é um eletrólito, tá? Né? Nós definimos como é uma substância que em miocoso libera íons. Preciso, então, saber o que é um eletrólito, porque ele começa a história. E ácido pertence ao grupo dos eletrólitos, né? Ele em água, ele ioniza e ele libera, então, ali íons. Ele até conduz corrente elétrica em meio a já que ele libera íons. Perfeitinho. O uh, que mais, tá? Nós pegamos os ácidos e montamos a nomenclatura deles, tá? A nomenclatura também foi algo visto ali. Mas pra você dar o nome também, né? A gente viu a classificação. Essa classificação, pessoal, tá? Ela é dada, então, ali uh, uh, de acordo com a ausência ou presença de oxigênio, que eu vou ter que rever algumas coisinhas com vocês, Tá? Uh, quanto ele ser forte e fraco também, isso nos interessa hoje, número de hidrogênios ionizáveis, tá? Isso também a gente viu, o número de elementos. Então, quer dizer, a gente já está é, dissecando há muito tempo um ácido, né? E hoje vem mais um pedaço disso, vem mais uma parte disso, que é falar do grau de ionização, que é uma grandeza, tá? Grau de ionização é uma grandeza. Francis, como é que a gente calcula, como é que a gente usa, tá? Tudo isso, então, vamos ver agora aqui, tá? Vamos lá, vamos entrar no assunto, então. Só que eu preciso rever algumas coisas com vocês. Primeiro, tá? Um item super simples, super fácil, que é uma classificação. Que é quanto à presença de oxigênio, né? Lembra disso? Rolou em outra aula, só que eu preciso hoje de novo aqui. Então, vale a pena a gente revisar, né? Ele, esse cara pode ser um oxiácido. Oxiácido, eu acho que deixa muito claro que é ter oxigênio, perfeito? Ter oxigênio. Oxigênio. Então, uh, um oxiácido é aquele cara que apresenta oxigênio. E a gente tem alguns exemplos, né? Ó, oh, sulfúrico, aqui o ácido iódico, nítrico e ciânico. Então, ali esses caras têm oxigênio. Perfeitinho? Maravilha, né? É uh, uma regra que não tem exceção, né? Você tem ou não tem oxigênio. Se ele é um hidrasto, ele não apresenta oxigênio. Não vai pensar assim, né? Hidrasto é o que tem hidrogênio. Não, é o que não apresenta. Oxigênio. Maravilha, maravilha. É, e é um grupo muito menor, muito menor. O grupo dos oxiásticos, ele é gigantesco. Mas dos hidraços ele é um grupo menor. Tá? Você vai concordar comigo, né? Ah, nós conhecemos poucos porque existem poucos hidraços. agora, tá? São dezenas de oxiásticos. Muito bem, tá aí, ó. Tá dividido. Mas por que, que eu tô relembrando disso? Sabe por quê? Porque tem a ver com o momento de você classificar quanto a força. Quem é forte e quem é fraco? Pera aí, depende. Se o cara for um oxiácido, então eu vou ter que analisar de um jeito. Se o cara for um hidrácido, eu analiso isso de outro jeito. Tá, vem comigo, vem comigo, tá? Tem a regrinha do O menos H. Se o cara é um oxiácido, eu faço oxigênio menos hidrogênio. Fechou? Eu faço O menos H. Por exemplo, o ácido periódico, periódico, tá? Esse cara aqui, ó, então eu faço assim, O menos H. Isso é 4 menos 1. 4 menos 1 eu tenho 3, tá? 3, perfeito? E se é 3, ele é muito forte, beleza? Ele é muito forte. Se eu faço aqui, então, O menos H de novo, tá? E isso aqui acaba dando 2, ele é forte. Ó o sulfúrico, 4 menos 2, deu 2, então ele é muito forte, não, caiu a força. Ele é forte, tá? Ele é um ácido forte. De novo, O menos H, eu pego, então, aqui o fosfórico e faço 4 menos 3, deu 1. 1 é moderado. Tranquilão, um é moderado, tá? E aqui, O menos H de novo, A deu zero. Por exemplo, bórico, né? 3 menos 3 zero, ele vem a ser um ácido fraco, tá? Muito forte, forte, moderado e fraco. É um parâmetro? É. É uma forma de você, então, uh, medir a força, né, numa escala aí, né, uh, uh, um, um pequeno cálculo, né, um, um macete, né, uma, uma regrinha, então ele bem tranquilona, só que essa regra, tá, uh, é essa, essa manha aqui não tem como aplicar para os hidrácitos porque se é O menos H esses caras não têm oxigênio então em outra aula tá? eu até falei de um macete para vocês que é o seguinte fortes só tem três esse não é um macete tá calma aí forte tem três HCl, HBr, e HI são os três únicos hidrastos fortes o único moderado é o HF e todo o restante do grupo dos hidrastos é fraco beleza três fortes um moderado o resto é fraco o macete que eu dei foi o seguinte. Eu falei, escolha um time com F. Falei, se você mora no Sul, pega lá o Figueirense. Figueirense, clube brasileiro imbatível. Se você mora lá no Nordeste, Fortaleza. Fortaleza, clube brasileiro imbatível. Se você mora ali no Sudeste, pega o, o Flamengo, tá? É, pega o Fluminense. Flamengo, clube brasileiro imbatível. Pessoal, então você pega o, o teu time, um time ali com... A, a ideia é lembrar do macete, tá? E você faz, então, ó. Figueirense, clube brasileiro imbatível. Essa frase vai numa ordem crescente de força desses caras. Isso é... HF, HCL, HBR e HI. Até porque muita gente acha que o HCL é mais forte, ele é o mais famoso. Entre famoso e forte, pessoal, né? Tem muita diferença, perfeito? Muito bem, muito bem, muito bem. Mas eu tô chegando aonde eu quero chegar, tá? Revisto tudo isso, a gente pode bater a tecla no grau de ionização. Simbolizado pela letrinha grega, alfa, tá? Então, você vai ter aqui no grau de ionização uma simbologia bem legal, bem tranquila, que é o alfa, tá? E o cálculo dele é muito tranquilo. Então, é o número de moléculas ionizadas pelo número inicial de moléculas, perfeito? Número, então, de moléculas ionizadas pelo número inicial. Francis, eu tô lendo mol. Você falou molécula, galera. Pode ser tudo em mol, pode ser tudo em molécula. Perfeitinho, tá? Tudo em mol ou tudo em molécula. Então, vamos supor a seguinte situação. Vamos supor então aqui ó, que eu peguei é, 100 moléculas, 100 moléculas, 100 moléculas, tá? Se eu peguei 100 moléculas e coloquei num frasco, o número inicial ele é igual a 100, não é verdade? Peguei 100 moléculas e coloquei lá num frasco qualquer, por exemplo. Dessas 100 moléculas, apenas 3 moléculas sofreram uma ionização. Das 100, 3 ionizaram. Então, esse 3 vem a ser o meu numerador. 3 sobre 100, então você vai ter ali 0,03. Francis, 0,03 o quê? Galera, o grau de ionização ele é adimensional, perfeito? Ele é adimensional, tudo bem? É o um número que varia, então, de 1 a qualquer valor menor do que 1, tudo bem? Pronto. 0,03, ele é adimensional. Então, não fica uma leitura muito, muito gentil, muito plausível, tá? O que é legal a gente fazer é pegar esse resultado e multiplicá-lo por 100. Aí fica uma leitura legal, ó. Se eu multiplico por 100, eu vou ter, então, aqui 3%. Pronto. O grau de ionização desse meu ácido hipotético, tá? Ele é de 3%. Francis, isso é muito, isso é pouco... Já vamos ver. Mas entendeu como calcular? Ó, simples, tranquilo, tá? bem de boas, né? Então, o grau de ionização, ele vem a ser uma forma de você medir se aquele teu ácido ioniza muito, ioniza pouco, se a condição de corrente elétrica vai ser alta, vai ser baixa, tá? Então, é uma forma de você mensurar isso aí. Tá, e aí, 3%, França, você acha muito pouco? É o seguinte, se o teu alfa, ele vem a ser, então, ali, menor do que 3%, é porque o teu eletrólito, ele é fraco, tá? O teu eletrólito ele é fraco. Se por acaso, tá? O teu alfa, ele é maior, no caso ali, ó, ele vem a ser maior que 5%, tá? Maior que 5%, porém, vem a ser menor do que 50%. Aí, o teu eletrólito, ele é moderado. Meio termo, ele é moderado. E se o alfa for maior do que 50%, aí você vai ter um eletrólito forte. Aí, vai ser um eletrólito forte. Legal? viu? Você consegue classificar teu eletrólito? Seja ele o ácido, a base, tudo bem? Bom. Quando se fala em um sal, tá? Um sal não é um sal forte, não é um sal fraco. Eu vou dizer, então, que ele está dissociando bastante, pouco, tá? Eu consigo então, mensurar a sua dissociação sem chamá-lo de forte ou fraco. Porque para sal isso não, né, não cai, né? Não, não, não, não cola muito bem, tá? Mas, ó, para ácido e base, né? Então, esse é o caminho. E você consegue, então, calcular dessa maneira. E até depois, em outros momentos, a gente vai lidar com diluição de Oswald, vai lidar com pH, POH, e lá vai entrar, galera, grau de... Ionização, tá? Tem fórmulas matemáticas que esse, essa grandeza está presente, tá? Então eu não posso não aprender agora. Tá, ó, é um cálculo fácil, tá? E é uma interpretação tranquila, tudo bem? Mais tarde vai ter o grau de equilíbrio e você vai ver que segue esse princípio. Então é legal quando você é, entende na base, depois você vai adaptando as né, situações. A química é feita da base. A físico química depois, pessoal, ela é dependente disso aqui. Então vamos fazer essas aulas bem claras. E é uma questãozinha agora pra gente praticar. Vamos fazer juntos aqui uma questão, né, para praticar um pouquinho o assunto. Vem comigo, tá? Olha só, pessoal. Praticando um pouquinho essa história de força, de grau de ionização, quero que você venha comigo. A força dos hidratos halogenídricos, né? É ácidos sem oxigênio e com halogênios, né? Lembra a família 7A, os halogênios? O flúor, cloro, bromo, estátua, aquela galera ali. Isso. Depende do que, Do seu grau de ionização e solução. A força de uma substância está linkada ao grau de ionização, né? Ou dissociação se forma a base. Dentre eles, são fortes todos. Exceto... Quem não é forte, é hora de você incorporar aquele macete que eu te falei, tá? Então você vai ter no caso aqui o Flamengo Clube Brasileiro Imbatível. Pessoal, tá? começa lá do menos forte para o mais forte. Temos então aqui ó, um ácido que tem um astato, que é muito, muito incomum, até porque o astato é um elemento muito incomum, né? Dado por alguns como elemento artificial. Certo? O astiodídrico, o bromídrico, o clorídrico e o fluorídrico. aí, o macete não começa com Fluminense, Flamengo, Figueirense, Fortaleza, com o um time lá com a letrinha F, porque esse é o menos forte, ele até inclusive é moderado. Então, dessa galera, pessoal, olha, eu olhando para a tabela periódica, eu estou vendo então o seguinte, né? Fluor, ok? Cloro bromo, iodo e o astato. Você vê que a força, ela vai aumentando conforme eu vou descendo, tá? E o astato, por exemplo, tem esse, ali o seu astro mais forte, tá? Bom, galera, ele quer saber qual não é forte. Então, certamente ali, o único que não é forte é o Fluorídrico. Matou? Legal, né? Questãozinha, então, veio de boas. Uma outra questãozinha boa pra gente fazer também para aplicar até algo mais prático é isso que tem aqui, pessoal. Observe esse esquema, questão bem ilustrada, tá? Uma coisa tipo de cobrança, né? Talvez se vocês fizerem isso já em sala, ir o laboratório, pegar lá um becker, eletrodos, uma lâmpadazinha e ver se ela acende ou não, tá? Se você não fez, já, você com certeza já viu algum vídeo ou questões com essa ilustração, isso que não é novidade, né? Mas ela fala assim, ó, a força de um astro é medida pelo seu grau de ionização, o alfa, ou seja, pela relação entre o número de moléculas ionizadas pelo número inicial, tá? Ou o um número total. Em qual das soluções de mesma concentração e de mesma temperatura, eles estão citando pessoal, as concentrações e a temperatura porque é, um cara pode ser mais forte que outro, mas está bem menos concentrado, mas esse problema não vai existir aqui, porque ele falou, todo mundo está na mesma concentração e na mesma temperatura, muito bem uh, a lâmpada então aqui, L ela quer saber o seguinte, aonde ela apresenta o um maior brilho, vamos entender o maior brilho é no eletrólito mais forte ou mais fraco, o que, que você acha? Fácil, né? É no mais forte. É quem ioniza melhor, ou quem dissocia mais, tá? Isso aí. Vamos ver o que a gente tem aqui pra, pra lidar. Temos o HF. O que, que ele é? Vamos ver. Flamengo, clube... Opa, esse cara aqui é aquele moderado, tá? Esse figura é moderado. Será que ele é o mais forte da galera? Temos o nítrico, tá? Lembra então lá, pessoal, 3 menos 1, 2. A regrinha do O menos H, 3 menos 1, 2. O nítrico ele é um ácido forte. Então, por enquanto, tá vencendo ali como o mais forte. A lâmpada vai acender mais. O nítrico na letrinha B. O, a letrinha C tem o fosfórico. O fosfórico marca 4 menos 3. 4 menos 3 dá 1. 1 ele é moderado. 1 ele é moderado, tá? Por enquanto, ganhando B. H2S, pessoal, ele não tá nem no macete do, do, do Flamengo. Por quê, pessoal? Porque esse cara aqui, ele vem a ser um ácido fraco. Se ele é fraco, então ele não vai acender muito bem essa lâmpada ali. Tudo bem? E você vai ter aqui, tá? Esse ácido, então, pessoal... Como é que eu faço a historinha aqui desse ácido? 4 menos 4, 0, tá? Então, se você vai ter aqui zero, ele vem a ser fraco. Pegou? HF, então, moderado. HNO3, ele vem a ser, então, forte. Aqui, H3PO4, moderado. H2S, fraco. H4SiO4, forte fraco. Ficou então, pessoal, o nosso ácido bhno 3 ele é o mais forte. A lampadazinha, então, ela vai estar tá mais brilhante com esse cara. Muito bem. Então, importantíssimo saber calcular e utilizar essa ferramenta chamada grau de ionização. E que eu não te falei, te prepara, porque você vai ter se envolvido lá na lei de diluição de Oswald, você vai calcular pH de soluções uh, uh, uh, envolvendo esse alfa, vai voltar a aparecer com certeza. Certo, galera? Agora é praticar. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.